Uh, cause I mean myself and die. Eu vi no Twitter lá Tava assim, aqueles aquele tweet comercial E eu vi uma Fanta Tipo, parecido crush Se vocês lembram do crush Tipo, eu gostava muito desse suco E, e agora eu não encontro mais Na verdade, faz tempo que eu não vou numa loja brasileira E esse suco só vem de loja brasileira Então, eu fiquei com curiosidade <todos> Parece aquele sabor, velho. Tá escrito aqui que é macama Que quer dizer que é uma laranja muito vermelha, muito vermelhinha assim mesmo. Tá coradinha, tá com vergonha. E tá falando que é burado é orange no Cauri. E que quer dizer que é um monte de laranja aqui misturada. <risos> que tá dando sabor. Vamos ver, vamos experimentar. Porque eu não sei como que é. Eu quis mostrar aqui pra vocês. E eu fiquei muito curiosa com, essa, com, esse, com esse refrigerante aqui. Porque a gente conhece a fanta laranja, né? Aquela coisinha amarela. Essa aqui tá super laranja, tipo. Mais pra vermelho do que laranja. Hein? Não sei, vai ser bem estranho. Vamos ver. Uh! Não! Quase. Acho que eu misturei. Eu, eu chacoalhei demais. Quase foi derrubado tudozinho no chão. É, é bom, só uma vez, na vida é bom Mas eu acho que eu não ficaria tomando suco toda hora, tipo, meu suco favorito Não Olha o sabor desse negócio aqui Eu falo pra vocês que é laranja, vocês vão falar ah, sério que é laranja? Porque se eu ver, tá, é, é laranja, não, não sai do laranja É um negocinho assim, meio que tipo, marlinho Eu não sei porque faz muito, muito, muito tempo que eu não bebo aquele fanta laranja Eu não sei se deixa um ar amargo depois, sabe, tipo de laranja mesmo, assim 4%, eu tenho 1% de laranja é tipo corante total, então aqui eles tacaram o corante para deixar amargo assim na boca, só é desse jeito tem muito gosto de grapefruit A galera já amarga assim, ó Que tipo, é um grapefruit que tacaram tá caro, um açúcar corante assim pra deixar amargo, sei lá é, é, é esse gosto assim Então se você mora no Japão, você vai encontrar esse aqui super fácil no nosso supermercado vende todo lugar, todo... Tá vendendo, tá, tá lá vendendo Se você gosta de grapefruit <risos> Eu não sei falar grape. Grape, grapefruit não sei como falo. Se você gosta de laranja, né? Essa família da laranja obscirica. Eu recomendo esse aqui. Mas se você não gosta, assim, não é muito apegado a laranja, você prefere uva. <risos> Compre uva, minha querida. Porque você vai odiar esse daqui. Que nem eu tô odiando agora. Porque eu mil vezes. Eu não sou muito de laranja. Então. Eu prefiro mil vezes suco de uva. Então. Eu não vou tomar o resto aqui. Porque eu odiei esse suco. Mas se você gosta de laranja. porque não, né? O vídeo de hoje foi esse, tipo, tipo, eu queria muito mostrar esse suco aqui, porque achei que era um, na verdade.. No final não era. Se você gostou desse vídeo eu testando esse lançamento, deixa o like e comente aqui embaixo porque eu quero saber. Esse suco aqui, tipo, é uma fruta normal que todo mundo sabe, todo mundo conhece, é uma laranja. Mas existem outras coisinhas que são estranhas e nada normal. Então, se você quiser mais vídeos assim, eu experimentando essas coisas horríveis, ou bobas, ou estranhas, não sei, é, você deixa aqui no comentário porque eu também quero saber quero saber de tudo então coloque aí no comentário tudo que você tá falando pra e também eu quero fazer um vídeo de perguntas e respostas <risos> eu acho que eu é sei assim que fala né não sei então se você quer perguntar alguma coisa é sobre mim ou sobre aqui sobre como que é a minha vida sei lá quer deixar uma pergunta deixa aqui nos comentários que eu vou fazer uma pergunta se resposta não sei como fala eu vou responder vocês todos vocês que forem perguntar aqui embaixo aqui. então deixa aqui no comentário, tá? Pode deixar quantas perguntas Também, não tem esse negócio assim Ó, só deixa uma aí, tá? Não, eu vou Selecionar, na verdade Se for só três comentários aqui embaixo Eu vou selecionar só as três e nem nos meus vídeos antigos Se tiver bastante perguntas Então eu vou selecionar todinhas assim, Então eu vou fazer um vídeo Todinha só respondendo vocês, tá? Então se vocês têm alguma curiosidade Coloca aqui embaixo no comentário Que eu vou responder vocês Também não se esqueça de se inscrever no canal Maldada, sorte. Não sei o que eu falei agora <risos> Também não se esqueça aqui de se inscrever no canal Então espero que vocês tenham gostado Até o um próximo vídeo Um beijo e Peraí, deu errado aqui Mua, Tchau Tchau